Olá! Sejam bem-vindos às aulas de Tecnologia de Frutas e Hortaliças. Nesta aula, falaremos sobre a composição química delas. As matérias-primas vegetais são compostas em diferentes graus de água, carboidratos, lipídios e proteínas. Damos grande destaque à presença de enzimas, pigmentos, vitaminas, taninos e minerais. A água é o componente majoritário da maioria dos vegetais. Em média, representam 80% a 85% do conteúdo. Se localiza dentro ou fora das células. É fundamental para os processos biológicos e influencia na estrutura, sabor, aparência e perecibilidade. Os carboidratos são encontrados em grande quantidade em todos os vegetais. Representam 20% do conteúdo das frutas e 60% do conteúdo dos cereais. São sintetizados na planta pelo processo de fotossíntese e se encontram na forma de mono, oligo e polissacarídeos. A frutose e a glicose são os monossacarídeos mais comuns das frutas e hortaliças. Os oligosacarídeos são bem representados pela sacarose, maltose e estaquiose. É o grupo de carboidratos que proporciona doçura aos vegetais. Os principais polissacarídeos são amido, celulose e pectina. Possuem função de sustentação, reservas metabólicas e de retenção de água. Os lipídios são componentes minoritários das frutas e hortaliças, cerca de 0,1 a 2% do conteúdo total. Destes 98% são triglicerídeos, a principal deterioração deste nutriente é a rancificação. Azeitona possui em média 20% de gordura em sua composição, nozes 50%, abacate 8,4% e amendoim 50%. As principais proteínas encontradas nos vegetais são albumina, globulina, gliadina e glutenina a maioria dos vegetais não possui grande quantidade deste nutriente por exemplo cenoura ameixa maçã mamão pêssego berinjela caju caqui laranja manga e azeitona possuem em média 1% de proteína em sua composição porém centeio milho doce e ervilha possuem 10% as enzimas são substâncias de natureza proteica com funções específicas, com poder de acelerar uma reação química, que possui atividade metabólica e se encarregam dos processos vitais dentro e fora das células. As principais enzimas são amilases, que quebram polissacarídeos em açúcares menores, enzimas pécticas, que quebram substâncias pécticas tornando os tecidos vegetais mais macios, proteases, que quebram proteínas, fenolases e oxidases ligadas às reações de escurecimento e lipoxigenases que quebram as gorduras. Assim, as enzimas provocam alterações desejáveis, como melhoria do gosto, causada pelas avilases, mudanças na textura, as pectinases causam amolecimento dos tecidos, e mudança na aparência, principalmente na cor. As alterações indesejáveis provocadas pelas reações enzimáticas são a rancidez, causada pelas lipases, e o escurecimento enzimático, causado pelas oxidases. Os pigmentos são as substâncias que conferem cor aos alimentos. Muitos deles possuem ação antioxidante e são bons indicadores do grau de maturação dos vegetais. Os principais são a clorofila, carotenoide flavonoide e betalaína. Os principais alimentos fontes de vitaminas são as frutas e hortaliças. Com particularidade são fontes de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K e das vitaminas hidrossolúveis C, B1, B3, B5, B6 e B9. As vitaminas B2 e B12 são encontradas de forma mais abundante em produtos de origem animal. Os taninos são derivados fenólicos, com coloração branca até marrom claro, solúveis em água. Afetam a cor, atuando como copigmentos e o sabor. Podemos sentir seu sabor adstringente em caqui e banana não maduros e no pedúnculo de uvas. A maior fonte alimentícia de minerais são os produtos vegetais, já que sua quantidade no alimento vai depender da composição do solo onde a planta cresceu. Sódio, potássio, magnésio e cálcio são encontrados em grande quantidade, por exemplo, em brócolis e espinafre, fósforo em legumes e nozes e ferro também no espinafre. Os ácidos orgânicos conferem sabor azedo aos vegetais. Os comumente encontrados são ácido cítrico na laranja, limão, lima, tomate e morango, ácido málico na maçã, pera e ameixa, ácido tartárico na uva e no abacate e ácido oxálico no espinafre. Obrigada por assistir. Dúvidas podem ser esclarecidas no chat ou enviadas no e-mail robertaleone.edu.br B